Fala galera, beleza? Quero fazer um convite para vocês, amigos ligados, aqui na, na Rádio Futebol Total. Hoje, 9h10 da noite, tem mais uma edição do Bandeira Padriculada, onde nós vamos repercutir tudo nas 24 horas do alemãs A vitória do brasileiro André Legrão, que foi decidida hoje apenas a decisão da punição feita. E também vamos falar da vitória do Alonso, a morte P é também com a vitória do Jorge Lourenço, e muito mais para vocês. 9, 10 da noite, com bandeira quadriculada, comigo, com o César Augusto. E você, aí em casa, com a hashtag BQ da, da FT. Beleza? Valeu.